Tá, ele era, ele era bem de vida então, ele tipo, o cara tinha vários imóveis no, no, no nome dele, o cara tem uma grana. Ela? Ah, ela, desculpa. É verdade, ela foi mal.